Pessoal! <risos> Feliz sábado! Hoje é um dia cheio, como sempre A gente nunca tem um sábado tranquilo A gente tem um monte de lixo pra levar no... Aqui a gente recicla o lixo, né? Olha só o tanto de lixo que a gente tem que levar pra reciclar E... que mais? Tem que ir no correio Pra levar o pacotinho de marca que eu tô enviando pra Sulamita Conta pra eles onde a gente vai. Hoje? De madrugada. Ah, a gente vai pra França de madrugada. Na França? O uhum. que, que a gente vai fazer na França de madrugada? Passear, porque a gente gosta. O Pongo chega! <risos> o Pongo tá chegando hoje! Essa madrugada na França! Por que, que ele chega na França? Porque o pessoal que faz o transporte dele não atravessa a fronteira da Suíça, porque fazendo isso tem que pagar os impostos Então nós que vamos ter que fazer. Isso. E quem tem que pagar o imposto somos nós. Sim. Da onde ele vem na Espanha, tem... eles estão tendo assim, mais de 20 horas de viagem para cá. Então eles tiveram que dividir a viagem em dois dias. E, e teve um atraso na viagem eu não sei o que, que aconteceu eles só falaram que tudo ia se atrasar em 24 horas Tá aberto ainda! A gente achou que faria fechado Tudo certo, maca entregue outra carta importante entregue e agora a gente vai tentar levar o lixo ainda. Aqui não é que nem no Brasil assim essa mamata não, que eles passam na frente da sua casa pegar o lixo reciclado, né amor? Que mais isso! Então, eu não Chegando a hora Tá chegando a hora De pegar o um pongo Eles mandaram mensagem Agora há é pouco E eles vão chegar às duas da manhã Não, às três e meia Então a gente tem que estar tá lá uma Então a gente tem que sair de casa Às onze e meia ah, eu nem acredito que a gente vai ter um cachorro Agora a gente tá lavando os potinhos De comida Tirando os brinquedinhos dele pra colocar no carro. A gente é muito retardado. Tadá! Crocs, a minha calça de moletom e o moletom dela. A oh, minha calça tá na secadora. Eu tinha que pôr alguma coisa. Isso é calça confortável de ficar em casa. Eu tô tão curioso. Tão, tão, tão curioso pra ver como que ele vai ser. Se a personalidade dele, sabe? Aham. Uhum. Se ele vai ser calminho, como a gente acha mesmo, como a gente viu nos vídeos se ele, se ele por sair de lá e vir pra cá vai mudar um pouco, não sei, eu tô tão, tão, tão curioso Eu tenho medo assim, só de... <risos> tenho receio só de que ele seja um cachorro mais... Daqueles cachorros tipo... <risos> acho que não porque eu tô tão, assim, confiando de que ele vai ser um companheirão, sabe? Que ele vai ficar comigo o dia inteiro no, do lado do meu lado, como Mas... eu tô trabalhando. Olá. Olá! É isso é lindo. é lindo. Ai meu Deus, você é muito fofo Tão calminho Você é grande, pô. você é maior do que eu achava Você tem um tema mais comprido do que eu achava Olha que fofo que você é Você é maravilhoso é. Box dele, pra ele não ter muita. Não querer cheirar tudo e conhecer a casa inteira já, no meio da noite agora. Mas não deu certo por causa do carrinho. Então, vamos ver. Acho é que... que ele vai entrar dentro casa agora. Gente, o Harpoon hoje tá assim se sentindo explorador Eu posso com você? Eu posso com você? <risos> Eles se entregam completamente pra gente já. Amor e devoção de um cachorro. Eles, quando eles confiam em você e percebem que você ama e que você quer o bem deles, eles se entregam completamente. Um dia. Eu, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. <risos> Ai, Deus. Bom Acho que é isso aí Vocês vão ficar sem vídeo amanhã Porque eu não tenho escolha Gente, não é minha culpa Como que eu vou sair daqui? Simplesmente não posso. Não posso sair.